Se liga. Olha hoje aí onde nós viemos entregar a cesta, ó. Se liga, rapaz. Não é fácil não, mano. Nós vamos chegar daqui a pouco. Beleza? Estamos chegando daqui a pouco. Isso aqui é uma área de ocupação, né, mano? Descolou esse pessoal aqui. Estamos chegando daqui a pouco. Então, é um terreno bem difícil de chegar. Só de que nós temos um. Qualquer um palio adventure. Tá ligado? Porque esse moscar, ó cara lá embaixo mano. Aí os caras falaram, é, você é louco, você tá dirigindo, tá filmando. Fica tranquilo que eu tô devagarinho, beleza? Mas eu acho da hora compartilhar isso com vocês. Um pouquinho, né, mano? Um pouquinho do que a gente do que a gente vive, né, mano? Infelizmente os meus parceiros estão trabalhando hoje. E eu tô nessa missão sozinha aqui, enquanto a tia Ana, tia Nice e tio Nori estão lá na ONG separando pra outras pessoas, beleza? Ó. E aí nós. Tá nessa missão, rapaz. Mas assim que eu desembocar aqui as sextas, eu gravo pra vocês, tá bom? Se você puder, fortalece alguém, mano. O bagulho tá louco.